Vida, vida que amor, brincadeira, Vera, eles amaram de qualquer maneira, Vera, qualquer maneira, de amor, vale a pena. Qualquer maneira, de amor, vale a amar. Pena, que pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga, qualquer maneira, de amor, vale a aquela. Qualquer maneira de amor vale a amar. De qualquer maneira de amor valera. Eles se amam de qualquer maneira, vera. Eles se amam é pra vida inteira, vera. Qualquer maneira de amor vale no campo. Qualquer maneira me vale cantar. Qualquer Mane maneira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 De qualquer maneira de amor valeira. Eles se amam de qualquer maneira, tera. Eles se amam é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira de amor vale o campo. Qualquer maneira, me vale cantar. Qualquer de maneira de amor vale a